É, vocês conseguem ver a apresentação da tela? Beleza, então. Bem, é, eu vou. Hoje eu não vou colocar meu vídeo, né, com a minha imagem, para também tentar melhorar a transmissão. Né? Quando a gente usa imagem né, em formato de vídeo com uma câmera, é, geralmente a, a a transmissão ficou um pouco mais lenta, né? Então, vai evitar fazer isso para justamente melhorar a qualidade da, da transmissão e, por consequência, melhorar também a gravação, certo? Eu é, vou reforçar aqui um pedido que eu fiz a vocês nos grupos do WhatsApp de colocar o nome de vocês como nome de usuário porque é, em algumas apresentações do IFBA e de outros institutos é, estão sendo promovidos alguns ataques, ataques onde alguns usuários né, chegam com nome de usuário desconhecido e tentam atrapalhar a, a transmissão, é, ofendem, né, ofende os participantes, enfim. E aí para evitar isso, na parte de hoje, eu vou pedir para você, vou reforçar o pedido né, de que a gente sempre faça a nossa identificação antes. Então, tem, tem um usuário aqui na, na sala agora que está sem nome. É, o Carlos está perguntando aqui, o senhor não gostou do Meet? Não foi isso não, Carlos. É porque no Meet não tem, não, eu não tive como apresentar é, isso que eu estou fazendo agora. O Meet tem uma limitação de ferramentas que o, o Teams tem. Então, eu preferi voltar ao Teams. É, também por esse motivo, né? Que ele tem mais ferramentas para a gente é, tentar articular melhor as apresentações. Deixa eu ver aqui, o chat. Beleza, então. É, então, eu já dei o aviso, né? Já dei dois avisos aqui e agora na nossa aula, e dei o aviso na, nos grupos. Então, eu vou tomar liberdade de excluir é, o usuário aqui não identificado, certo? Vou remover e ele não vai entrar. Eu não vou permitir o acesso, beleza? Então, agora tem 12 pessoas aqui na nossa aula. E aí, deixa eu ver aqui, tem alguém pedindo para entrar de novo. Ah, o Carlos. O Carlos entrou, saiu e agora entrou de novo. Beleza, então. É, outra coisa, só para a gente conferir antes de começar, eu queria que alguém, algum de vocês, testasse o microfone para ver se está ok. Boa tarde. Está é, me ouvindo? Uhum. Beleza, estou ouvindo sim. Prontinho aí. Bem, vamos lá então, hein? Pessoal, só conferir aqui mais algumas informações. O áudio tá legal, pessoal? Minha voz tá legal hoje? Tá, professor, tá ótimo. Beleza, eu troquei o, o fone aqui, acho que melhorou um pouquinho, né? Bem, vamos lá. Então, essa aula de hoje a gente vai tentar chegar até 5 horas, mas eu acho que vai terminar antes. É, a gente vai falar sobre as vanguardas europeias focando na pintura. E a partir daí, né, desse conhecimento, a gente vai tentar entender como é que foi a influência dessas, desses estilos na arte brasileira, né, no modernismo brasileiro. Lembrando que, é, como vocês estão no primeiro ano, mas é, vocês talvez vejam esse assunto no segundo e terceiro ano com língua portuguesa, na parte do modernismo, né? Aí vai falar do Carlos de Andrade, do Graça Aranha, né? Alguns escritores. Só que eu vou focar na pintura porque é minha área de conhecimento mais mais aprofundado, né? Mas esse assunto cai muito no Enem, né? Essa essa essa esse recorte histórico, né? Das vanguardas nas artes, nas artes visuais, cai muito no Enem. Então é importante a gente dar uma atenção especial, né? já que vocês vão fazer o Enem aí nos próximos anos. Beleza? Vamos lá, então. Bem, para a gente tentar entender o que foi esse período da arte moderna, a gente precisa entender o que aconteceu antes. né Bem, como a nossa última aula foi sobre o impressionismo, então o impressionismo ele vai vir um pouquinho antes desse período moderno, certo? Tem alguns autores que consideram que o modernismo... Ele já começa com o impressionismo, mas é uma teoria que não é abraçada por por muitos, né? Por muitos teóricos. Bem, é, então a gente vai considerar aqui que o esse período, né, das vanguardas, ele vai começar no finalzinho do século XIX e começo do século XX, ok? Então tem alguns movimentos, alguns estilos. É, que vão surgir no século XIX. Por exemplo, o expressionismo. O expressionismo a gente pode considerar como uma, uma um estilo de vanguarda, certo? Mas o que significa esse nome vanguarda? Bem, o nome vanguarda ele é uma tradução do termo em francês chamado avant-garde. Então, avant-garde seria a tropa que vai na frente. Seria uma alusão a uma tropa de um exército, ok? Então, essa expressão vanguarda, ela significa os artistas que estão à frente do seu tempo, beleza? Então, quais são essas, essas vanguardas? Tem o expressionismo, tem o dadaísmo, tem o surrealismo, tem o futurismo, o cubismo, fovismo, suprematismo... Tem muitas, né? Tem muitas vanguardas, muitos estilos. E eles se misturaram é, em alguns momentos e ah, marcaram muito a história das primeiras décadas do século 20, certo? Lembrando que essas vanguardas, elas vão surgir. As primeiras, né? Que eu falei como expressionismo, vão surgir no finalzinho do século 19 e vão ali perder força, né? depois da Segunda Guerra, que é quando a coisa, assim, o mundo mudou bastante depois desse período de, da Segunda Guerra Mundial, né? Bem, uh, então, para começar, para a gente começar a entender o que são essas vanguardas, elas partiram de algum lugar, né? Uh, deixa eu ver o chat aqui, não tem nenhuma pergunta. Por Bem, essas vanguardas, basicamente, elas se basearam... É, num pintor francês chamado Paul Cézanne, que é o autor dessa pintura que a gente está tá vendo na apresentação agora. E o que é que o Cézanne fez? Ele, ele conheceu, né, os artistas impressionistas. Ele conheceu o Monet, ele conheceu o Degas, aqueles artistas impressionistas que a gente já já estudou na aula passada, né? Mas o Cézanne era um cara muito inquieto, né? Viveu assim uma vida bastante solitária, quando ele começou a pintar. É, ele tinha um ideal de pintura. Ele achava que, que o impressionismo não tinha feito todo o trabalho de casa. Né? Não tinha, digamos assim, rompido com toda a tradição da pintura greco-romana, que foi é, herdada né? pela pelo Renascimento. E aí ela é coroada. Essa tradição artística ela é coroada com o neoclassicismo, que a gente viu algumas coisas já. Né? Então, havia uma ideia sobre arte. Nem tudo poderia ser arte. E nem, toda, nem todos os estilos que estavam surgindo eram assim, considerados obras de arte. Né? E muitos artistas tinham estilos mais ecléticos, né? mais alternativos, como os impressionistas, não ganharam essa, essa esse valor né, esse devido valor na na, na época é, quando eles surgiram então a arte europeia ocidental né é, a arte europeia ela começou a in, influenciar e a chegar em vários outros lugares como por exemplo no Brasil é, só que essa essa arte ocidental né que ela vai nascer nas suas nas suas bases na Grécia ela chegou até um limite, até o século XIX, ela chegou um limite que não dava mais para andar para frente. né Ela vinha se repetindo continuamente, é, tanto é que a gente se a gente estudar a Grécia, a Roma, o Renascimento, o Barroco e Neoclássico, a gente vai ver que existe uma grande semelhança entre esses estilos, portanto, a gente chega à conclusão de que a arte europeia ela veio se repetindo na sua forma, né? Algumas coisas mudaram, que caracterizam os estilos de forma bastante específica. Por exemplo, é, o barroco com o neoclássico. Né? A gente tem sutis diferenças entre esses dois estilos. Mas, quando surge o impressionismo, a transformação que ele vai proporcionar vai mexer muito com a forma das pessoas lidarem com a arte, né? E o Cezanne, ele vai chegar, ele vai ser um pouco mais radical e ele vai propor uma pintura que é, iria romper totalmente com a tradição clássica. Né? O que é que o Cezanne fez? O Cezanne, ele foi é, ele foi citado uma vez pelo Pablo Picasso, né? Um pintor que também é de uma vanguarda, do cubismo. O Picasso falou assim: O Cezanne é o pai de todos nós. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o Cezanne foi, assim, é, a inspiração, a fonte de inspiração de todos os artistas é, da arte moderna. Então, a gente precisa entender o que é que o, que é que o Cezanne fez. Né? Bem, olhando para essa pintura, é, aparentemente é uma, uma pintura de uma paisagem, né? a gente percebe algo como se fosse um, uma montanha ao fundo, né, na parte superior do quadro, e abaixo um campo né, com algumas casas. Mas o que chama atenção nessa obra não é o tema. O que chama atenção nessa obra, e em toda a obra do Cezanne praticamente, é como ele pinta. E, é, e como ele interpreta a realidade. né? Vamos lembrar uma coisa muito importante que... Muita gente esquece, né? Inclusive, antes de fazer esse vídeo, aliás, antes de preparar essa aula, eu vi alguns vídeos no YouTube sobre o tema, né? Justamente para tentar identificar alguns erros. Erros de é... conteúdo, erros históricos, enfim, né? Sempre tem... Ah... Inclusive, muitos alunos me passam referências de vídeos no YouTube para eu conferir, para ver se está tudo ok e tal, né? E tem muitos vídeos no YouTube, infelizmente, que é, erram alguns, alguns termos, alguns conceitos, algumas datas. É normal errar, mas é interessante corrigir o erro. Né? Quando eu erro, por exemplo, eu, tenho, eu tento me corrigir. É importante essa correção, né? O vídeo no YouTube está lá, muita gente vai assistir, e às vezes as pessoas que fizeram o vídeo não corrigem os erros, né? Então uma coisa que eu vi né, que é um erro na verdade é, é um erro de interpretação na verdade né porque quando a gente olha uma pintura a gente não pode dizer que essa pintura é, ela vai distorcer a realidade certo por exemplo quando eu falo do expressionismo eu não posso falar que o expressionismo distorce a realidade não o expressionismo ele vai distorcer a representação da realidade. Então, a arte, essa arte moderna, ela é uma interpretação da realidade, certo? Mas é uma interpretação da representação. É uma interpretação da representação de como pode ser a realidade. Então, ela não vai interferir diretamente no real, né? naquilo que é a realidade concreta das coisas. Ela vai interferir na representação dessa realidade, que é a arte. Que, no caso aqui, é a pintura. É, Carlos, é, não é tão não é tão simples não de entender. Ainda mais quando a gente tem poucas referências, né? E aí eu vou mostrar muitas, muita coisa hoje, que talvez vocês não conheçam. E é importante a gente se apropriar dessas imagens, certo? É importante vocês assistirem essa aula, mas depois, com mais tempo, percorrerem o Google e explorar outras imagens, assim, de uma forma bem despretensiosa, né? Tentando, assim, ter a mente um pouco mais aberta para absorver mais do que criticar, né? A gente pode criticar depois de conhecer. Isso é importante. Então, vamos lá. Vamos tentar é, entender como é que o Cezanne pintou essa, esse quadro. Bem, é uma pintura a óleo, né? Sobre tela, é, 1880. 60, a segunda metade do século XIX, não sei precisar exatamente a data. que o Cezanne teve uma, teve, uma, teve uma vasta produção artística, e essa essa essa paisagem ele pintou cerca de 400 obras, né 400 telas com essa mesma temática. Então, para lembrar agora que a data realmente eu não eu não vou conseguir, não. Mas é a segunda metade do século XIX, com certeza. Bem, olha como ele pinta. Vamos tentar identificar esses detalhes. Bem, a pintura do Cezanne vai ser da seguinte maneira. Ele vai tentar interpretar as formas da natureza de uma maneira geometrizada. Como assim? Ele vai tentar sintetizar as formas visíveis né, da, da, da natureza em formas geométricas. Por exemplo, um cilindro pode ser o tronco de uma árvore. Uh, um cubo pode ser parte de uma montanha. Realmente é complicado. Entendi nada. Realmente é... Vamos tentar pegar parte por parte, certo? Tentar montar esse quebra-cabeça, que não é tão simples, não. A arte moderna, ela é, assim, totalmente oposta a, a todos os estilos que a gente já estudou até agora, praticamente, né? Renascimento, barroco, neoclássico, arte grega, então... É totalmente diferente. Então, a gente tem que ter um outro olhar para tentar absorver as coisas, né? Então, é, reparem que essa pintura, ela é toda plana. Ela não tem uma noção de profundidade. O Cezanne, ele não vai trabalhar o claro e o escuro, né? Como o Leonardo da Vinci fazia na, na época dele. Então, a gente está vendo que é uma pintura bem, bem radical, bem diferente. Ele vai colocar os tons de cor muito próximos uns dos outros, muito similar ao que os impressionistas faziam, né muito similar ao que o Monet fazia. Só que tem uma diferença bem grande aqui em relação ao Monet, que o Cezanne faz, que ele coloca uma pintura, ele passa o pincel com a tinta de uma forma muito específica. Ele passa o pincel no quadro, na superfície do quadro de uma forma... É linear, ou seja, ele faz pequenos, pequenas formas geométricas para compor o quadro, para compor a imagem. Ele constrói a imagem com esses pequenos fragmentos de figuras geométricas. Então a gente vê que são formas abstratas, que ele não faz questão de definir, ele não faz questão de fazer uma árvore bonitinha com os galhos, com a copa diferente do tronco, ele não, ele nem faz a distinção entre o que é o céu e a montanha, muito menos entre o que é a terra e o céu. Então tá tudo muito misturado, tá tudo no mesmo plano. Qual a intenção do Cezanne? O que é que ele quis dizer com isso? Será que ele realmente, né, foi assim tão importante para os artistas modernos por fazer uma coisa assim tão radical e ao mesmo tempo tão simples, né? E realmente é simples, mas para ele chegar nesse ponto de radicalizar e dizer assim, isso aqui é uma obra de arte, isso aqui tem uma referência histórica, isso aqui tem uma referência de outros artistas, isso é que é o radicalismo do Cezanne. É ele interpretar tudo que já foi feito antes na pintura e construir, criar uma coisa totalmente nova. Só que é uma coisa nova que herdou a tradição antiga, mas que, digamos assim, reconfigurou. Houve uma reconfiguração da pintura. Então, o Cezanne nos entrega uma, uma obra, uma pintura, onde a tradição da pintura clássica foi completamente destruída. Como assim? Vamos tentar entender é, qual era a intenção dos pintores antes do Cezanne. Inclusive antes dos impressionistas, certo? Porque o, o Cezanne ele também vai, vai romper com a tradição do impressionismo. Então, imagina, olha, olha que cara totalmente assim radical. né? Os impressionistas já eram radicais, na época deles, e o Cezanne foi mais radical ainda. Ele foi tão radical que vai, vai influenciar todo o século XX na pintura, na arte, de forma geral, inclusive na música, na dança, no teatro. Bem, é, a pintura clássica ela vai tentar é, intencionar né, é, traduzir o mundo real de uma forma como se fosse uma, uma, um portal, digamos assim, né? Não é aquele portal do doutor do estranho, não, certo? Mas é quase isso. É, o portal da pintura antiga, da pintura clássica, né? era como se você pudesse entrar na obra. Ela tinha uma profundidade, ela tinha um tratamento de perspectiva, então você poderia se projetar naquela pintura, como a Mona Lisa, como os quadros do Renoir, que a gente viu na aula passada. Então, tudo isso te trazia para uma segunda natureza. A pintura era como se fosse uma segunda natureza, onde você poderia se projetar nela e habitá-la, né, como se fosse um mundo em miniatura que você pudesse entrar e ficar ali é, passeando. né. E a pintura do Cezanne destrói completamente essa noção de segunda natureza. Quando eu falo segunda natureza, é como se fosse uma representação do real. A arte clássica, né? a pintura, a escultura, principalmente essas duas, eram representações do mundo real representações que tentavam se aproximar do mundo real. Aqui não. Aqui é, uma, é um distanciamento do mundo real. O Cezanne, ele quer se distanciar da realidade. Mas quando ele se distancia da realidade, ele se aproxima da pintura. Então, o tema aqui da, desse quadro não é a paisagem. A paisagem é um pretexto. É apenas o um pretexto para o pintor é, ter Assim, digamos assim, material, né? matéria-prima. A paisagem é matéria-prima, mas não é o tema da, da, da obra. O tema da obra é a própria pintura. Okay? Então, a arte moderna, qual vai ser o tema da arte moderna? Vai ser a própria arte. E aí, talvez por isso, as pessoas não entendam muito bem o que é arte moderna. Porque o tema não é o que está pintado. O tema é a própria pintura. Na escultura, qual é o tema da escultura moderna? É a própria escultura, é a própria materialidade das coisas. Então, a coisa ficou um pouco mais difícil de entender, a princípio, ok porque o significado das obras está nela mesma, está na própria definição do que é arte. Só que essa essa definição do que é arte se expandiu assim de forma muito grande, de forma assustadora até, né? para as pessoas da época. Hoje em dia, a gente se assusta, mas não tanto o que assusta mais hoje em dia é a arte contemporânea né? que é da nossa época hoje e existe uma grande diferença entre a arte contemporânea e a arte moderna é, o Antônio Davidson está falando que a, art a estética da pintura lembra um pouco algumas obras do Van Gogh realmente inclusive Van Gogh foi também inspirado pelo Cezanne a gente vai falar do Van Gogh daqui a pouquinho bem, aqui Seguindo aqui adiante, na próxima no próximo slide, a gente tem mais uma pintura do Cezanne, que é uma pintura que né, é o tema, a princípio, é uma natureza morta. Natureza morta é, um, é uma temática né, bastante difundida na, na pintura que mostra frutas, mostra alimentos, pode mostrar um móvel, é, mas sempre sempre tem como temática algum objeto. Né? pode ser flores, pode ser vasos, plantas, é, frutas. Né? Então, a natureza morta tem essa, essa nome, nomenclatura por causa do, do tema que é pintado, né? que é retratado. E aqui tem uma coisa muito estranha nesse quadro. Né? Olha que essa, o que Cezanne fez. Ele pintou né? aqui dois jarros, algumas cortinas e algumas... Uh, algumas frutas aqui, né? Não vou, não vou falar nem que é maçã, nem que é outra fruta, para não arriscar em erro. Vou falar apenas que são frutas. Mas olha que curioso. Ele pintou, né? A gente está vendo que é uma linha diagonal. Ele não fez uma pintura, digamos assim, alinhada, né? Ele fez um alinhamento é, totalmente diagonal aqui. Por que será que ele escolheu isso? Será que ele não sabia pintar? Será que ele não sabia alinhar né, aqui em paralelo a linha da mesa que estava representada com a linha do limite do quadro? Creio que não. Porque, na verdade, a intenção dele é mostrar que essa pintura não é uma pintura de uma fruta. É apenas uma pintura. É uma pintura que fala de si mesma, que fala das cores, que fala das formas. Então, o Cezanne está tentando interpretar a natureza a partir das cores, a partir das formas, então, ele não está simplesmente fazendo uma representação, ele está criando uma imagem, uma imagem que se, a, que se apropria de formas abstratas, né? linhas, é, planos, formas geométricas, né? cores, para compor algo. Mas ele compõe isso de uma forma muito inusitada. Ele faz uma linha diagonal, uma mesa torta, como se as maçãs fossem cair. Mas ele faz isso de uma forma intencional, o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia, que as pessoas não perceberam, ou não percebiam, ou não queriam aceitar. Ele está querendo dizer que a pintura é plana. Apenas isso. A pintura é plana. Mas tem algo um pouco mais, digamos assim, profundo quando ele faz isso, né? na pintura. Ele faz uma pintura diagonal, como se as maçãs fossem cair. Mas a gente sabe que elas não vão cair, porque é uma pintura, né? Só que ele reforça a linguagem colocando elas dessa forma, né? Como se elas fossem cair. Elas nos trazem uma sensação que é inquietante. Mas, poxa, pessoal, é só uma pintura. Mas é justamente por isso. É uma pintura, que é uma pintura tão banal, assim, um tema tão do cotidiano, mas ela é pintada de, um, de uma forma tão genial, que ela traz à tona... É um campo expandido da pintura. Vamos lembrar que nessa época já, já havia surgido a fotografia, o impressionismo já tinha feito a sua revolução, mas o Cezanne queria dar um passo além. Ele queria destruir essa referência da pintura clássica, da noção de profundidade, da noção de perspectiva, da noção de que a pintura era algo é, tão artificial que trazia para um espaço é, irreal. E ele está querendo dizer que a pintura é algo desse mundo, é uma coisa concreta, é uma coisa palpável, é uma coisa que faz parte desse mundo real que a gente vive. Não é uma coisa fora da realidade. Então ele entregou para nós uma noção de que a pintura é algo participante do nosso cotidiano, no sentido literal mesmo, no sentido do, da forma, no sentido da cor, no sentido da textura. Entendem? É, é uma coisa óbvia e complexa ao mesmo tempo. Mas vamos adiante. A gente vai tentar entender aos poucos tudo isso. Né? Então, a partir daqui, vai surgir né, assim, o referencial de toda a arte moderna. Não estou falando isso assim, de uma forma é, assim, como se eu não soubesse. Né? Realmente foi isso que aconteceu. O Cezanne foi assim, a referência máxima de toda a arte moderna depois dele. Vamos lá. E aí alguém falou aqui do Van Gogh, e, e aqui está ele. Né? Van Gogh, eu tenho aqui poucas obras, na verdade eu vou mostrar duas ou três obras de cada um dos artistas, porque a arte moderna é uma coisa gigantesca, né? e aí a gente tem pouco tempo, então eu vou só citar aqui algumas coisas e tentar aprofundar em outras. Né? Bem, o Van Gogh é um pintor bem conhecido, um dos pintores mais conhecidos do mundo hoje, né? é... e ele também se inspirou no impressionismo, ele até começou pintando coisas parecidas com o impressionismo, só que ele tinha é, uma uma interpretação da vida, assim, de uma forma ele interpreta, interpretava a vida de forma muito dramática, né, de uma forma muito intensa. Ele vivia intensamente a vida. É por isso que talvez ele tenha tido tantos problemas, né, por ter vivido de forma tão intensa e querer viver de forma tão intensa também, né? O desejo pela intensidade da, das coisas da vida é o que faz muitas vezes a gente se, é, se sofrer, né? E ele sofreu muito também. É, então, essa obra aqui, né, o campo com cipestres, que é essa árvore aqui da, na direita, ela tem uma referência muito grande do impressionismo, né? Que remete a gente à luminosidade né, do campo aberto, é uma influência direta do impressionismo, e tem uma influência do Cezanne também, né? É quando ele... É, nessa forma de pincelar a superfície do quadro. Então o Van Gogh ele tem um desenho muito forte, né, muito muito característico. Né? A gente vê um desenho do Van Gogh logo pensa que é ele. Isso também na pintura porque ele distorce, né, a realidade. Na verdade distorce a representação dessa realidade, né. É muito é muito articulado Van Gogh isso. Isso, Van Gogh conhecia o Cezanne, sim, verdade. O Cezanne era um pouco mais velho né, do que o Van Gogh. É, então a gente está vendo aqui que a gente tem uma certa noção de profundidade quando ele pinta essas montanhas aqui com esses tons de violeta, certo? Mas é só isso. A pintura é praticamente plana aqui. Então isso já é uma referência ao Cezanne também. Alguém está dizendo aqui que não está aparecendo imagem, né? Deixa eu voltar aqui para ver se aparece. Está aparecendo agora? Ou então sai tenta entrar de novo para ver se atualiza. Às vezes é isso. Bem, vou mostrar aqui mais uma do Van Gogh. Essa obra também é bem famosa, né? Os girassóis. É, diferentemente do Cezanne, o Van Gogh tinha uma... Uma, ele tem um traço particular onde ele coloca muito da personalidade dele na obra. Então, a gente vê muito é, o sofrimento do artista na sua pintura. Mas em que sentido? Bem, a pintura é algo simbólico, né tanto na forma quanto na cor. E essa simbologia, ela ela absorve muito da, da subjetividade né da pessoa. Então, a pessoa ela se ela emerge né ela se se projeta na pintura na arte acontece muito isso a, a pessoa se projeta tanto às vezes não percebe que está se imergindo né na pintura se confundindo com o que está fazendo com o que está produzindo e está mostrando algo que ela nem sabe que tem assim algo algo da sua mente né algo da sua personalidade que às vezes não é aparente para a pessoa e quando ela pinta, quando ela faz uma uma obra, é que ela, realmente ela percebe quem ela é, né? Isso às vezes não é muito bom, porque você pode não perceber aquilo que você pode perceber aquilo que você não quer perceber muitas vezes. A nossa mente prega muitas peças e a arte, ela nos mostra essas verdades, né? Através de mentiras. Porque toda arte é uma mentira, né? Mas é através da mentira que a gente pode, digamos assim, Descobrir certas verdades. Então, nessa obra do, do Van Gogh, eu acho que ele só trouxe duas, né? Deixa eu ver aqui. É só duas mesmo. Essa obra ela é muito particular porque ela tem cores muito muito alegres, digamos assim, né? Mas é uma obra triste, porque são gerações murchas. Então, ele foi aqui muito feliz, né? Em fazer essa associação. Não sei se ele sabia que estava fazendo mas ele era muito emotivo né, no que ele pintava. Ele pintava coisas que realmente assim, participavam da vida dele. Não era, um, não era um pintor qualquer, né? não era uma paisagem qualquer, era uma paisagem que tinha uma referência com a vida dele, com a história dele, com os lugares que ele frequentava, com as pessoas que ele conhecia, enfim. É, talvez esse artista aqui vocês não conheçam. Ele chama-se Toulouse Lautrec. Eu vou escrever aqui no, no chat. Toulouse. É um pintor francês também. Acho que botei um O a mais aí. Mas, enfim, é mais ou menos assim que ele escreve. Bem, o Toulouse, ele nasceu também no século XIX, né? Viveu boa parte das primeiras décadas do século XX. É, e ele também a gente pode considerá-lo um pintor expressionista, né? da mesma linha, da mesma linhagem que o Van Gogh. E ele, assim, eu gosto muito do, do Toulouse porque ele tem um traço, um desenho muito preciso e ele pintava assim de forma muito rápida. Ele frequentava muitos muitos bordéis né? na França, no finalzinho do século XIX, e ele praticamente só vivia bêbado, né? Ele tomava muito absinto, que é uma bebida que foi muito popular na época. É uma bebida muito forte, né? Tanto É tão forte que foi proibida em vários países e tal, né? É uma bebida chamada, na época, de fada verde. Porque ela tem uma coloração verde. E é um verde bem cintilante, né? E aí o, o Toulouse, ele passava várias horas do dia pintando nesses bordéis e conheceu várias pessoas, né? desse círculo. Então, a gente está vendo aqui, nessa pintura, tem um grupo de mulheres, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis mulheres aqui. Elas estão, aparentemente, esperando alguma coisa acontecer, né? Duas delas olham, olham diretamente para o observador, são as duas que estão no canto direito. E aqui são prostitutas, né? Elas estão esperando fazer o um exame médico, né? para saber se elas têm alguma doença e tal. Então, gera um, um fato cotidiano para essas mulheres, né? E aqui o Toulouse-Lautrec ele faz pela primeira vez uma representação dessas dessas pessoas nesse momento. Então ele não estava muito assim preocupado é, em fazer uma pintura aceitável, né, pela sociedade. Ele estava justamente tentando romper com essas estruturas sociais é, cristalizadas pelo tempo, enfim. Então a gente está vendo uma outra coisa, né? Pelo fato, olhando aqui a característica da pintura em si, é uma pintura assim, muito colorida, tem um vermelho muito, muito aparente, né? ele preenche muito o quadro, mais que a metade do quadro, né? e ele mostra aqui uma parte muito grande desse sofá, vazio. Né? Isso aqui foi uma lição do Degas, né? do impressionista Degas, que a gente estudou no passado também, né? e tem aqui uma outra coisa muito interessante que é um detalhe na verdade não né? um detalhe que quem, quem gosta de pintar vai vai observar né as orelhas das, das mulheres né essas olheira, o, orelhas elas são são pessoas brancas né então a orelha quando a luz reflete né ela deixa uma coloração avermelhada alaranjada. isso acontece muito quando está contra o sol né? uma pessoa branca da pele branca contra o sol, a orelha fica levemente avermelhada por conta da, do reflexo da luz. E aqui a gente está vendo que as orelhas estão avermelhadas, né? acabou por conta do frio, não sei, porque é uma região muito fria, né? Uma época do ano. Mas essa referência na pintura não existiu sempre, né? Nem sempre os pintores pintavam as, as orelhas das pessoas de pele clara com esses tons vermelhos. Essa lição foi aprendida por um outro pintor francês chamado é, Delacroix, que a gente já viu ele aqui, quando a gente estudou o romantismo. Foi na aula sobre o barroco e o neoclassicismo, a gente viu brevemente o neoclássico. É uma pintura que tem... é chamada Liberdade Ganhando o Povo. É uma mulher com a bandeira da França, né? Com o braço levantado. Ali é uma pintura do Delacroix. Foi o primeiro pintor da história que pintou uma orelha com esses tons, né? Assim, naturalizados, de vermelhos, laranjas. Essa lição depois foi legada ao Van Gogh. O Van Gogh começou a pintar também com essa, com essa observação né, do corpo humano. E aqui o Lautrec também faz essa referência. um detalhe bem, bem curioso para quem gosta de pintura. Aqui mais uma cena. Aqui é uma cena do Moulin Rouge. Era um, uma casa, né, uma casa de espetáculos muito famosa na, em Paris, se não me engano. Em Paris? Não lembro agora a cidade. Acho que é Paris, não. não. Não lembro agora. É, tem até um filme sobre esse essa casa, né? Chamada Mulan. E aqui é uma, uma dançarina né, famosa na, na época. Aqui à esquerda, ou à direita, é também um dançarino famoso. E o, o Toulouse-Lautrec vai pintar esse movimento, que é uma, uma coisa bastante rápida de acontecer, é né, uma dança só que ele tinha um traço tão rápido que em poucos traços, com poucos traços, né, em pouquíssimo tempo ele conseguia fazer o um esboço e depois fazer a pintura, né? O Toulouse-Lautrec ele nasceu de uma família rica, só que ele teve dois acidentes gravíssimos na vida dele, ele quebrou as duas pernas, teve que fazer uma uma cirurgia, e ele ficou com as pernas pequenas, né? Então ele era um anão, um anão de não nascença, e ele era muito ele era muito. Ele sofria muito bullying, né? Inclusive com os colegas dele. Tem até um fato curiosíssimo também que é relatado num filme sobre, sobre Van Gogh, que é todo pintado em tela, né? Chamado Love and Vincent, que tem na Netflix. O Toulouse Lautrec tá num bar, e aí o Van Gogh chega, né? E ele começa a ficar desenhando sozinho, o Van Gogh, né? E eles se conheciam, os dois. E aí o Toulouse Lautrec já tava bêbado, né? E aí olha para o Van Gogh, faz uma, solta uma piada. O Van Gogh não era de um chegado a piadas. E aí o Van Gogh sai do bar. Né? Uma cena que aparece bem rapidinha nesse filme. Bem, seguindo adiante aqui. Aqui é mais um pintor modernista. Né? É, já, a gente já vai aqui para um outro estilo. Né? Uma outra vanguarda, digamos assim. Chamada de fovismo. Aqui é o Chagall. O Chagall, ele, é, ele vai também se influenciar pelo Cezanne, pelos impressionistas, né? Vai conhecer algum desses impressionistas, só que ele vai fazer uma pintura muito particular, né? Uma pintura com cores intensas, com simbolismo misterioso, né? Alguma coisa que, que vai, assim, bem longe da tradição ocidental, né? Então a gente está vendo aqui o um autorretrato dele à esquerda, né, à extrema esquerda, que é um autorretrato do próprio pintor, aqui um pouco, digamos assim, animalizado, né? ele tem um pé com unhas grandes, ele coloca a mão na boca como se estivesse contendo um desejo, talvez um desejo sexual pelas figuras à frente, né? por essas duas mulheres aqui à frente. Então é, existe uma ligação simbólica com as figuras. E ele também era uma, uma pessoa assim bem resolvida, né, no sentido financeiro. E ele vai largar essa vida, né, estável dele, para morar numa ilha onde tinha uma civilização é, afastada, né, do Ocidente. E ele vai começar a se familiarizar com essa com essas pessoas e vai começar a pintá-las, né, nas suas obras. E Ele vai ser reconhecido como um artista por conta dessas pinturas. Né? Aqui mais uma obra dele. Essa pintura aqui está no MASP, no Museu de São Paulo. Aqui já é uma, uma das últimas pinturas do, do Chagall. É, a, é, desculpa, errei o nome dele aqui. É o Gauguin. É o Paul Gauguin. Chagall é outro, outro artista que eu vou tentar falar mais à frente. Aqui é o Paul Gauguin. Essa e essa daqui. Aqui. Bem, é nessa pintura aqui, talvez uma das últimas, né? um pouco mais obscura, aqui mostra fi uma figura masculina, né aqui talvez um Cristo é, do Gauguin, mas é uma pintura muito, muito misteriosa, muito, muito simbólica, ele não entrega o, o sentido da pintura assim, é, gratuitamente para a gente, a gente precisa investigar o que é o sentido da pintura para o Gauguin mas é uma pintura que tem traços muito intensos, né? muito parecidos com Van Gogh, né? tem uma referência muito grande ao, ao Van Gogh aqui, eles eram amigos, certo? É, a história da orelha né? que Van Gogh cortou, quem recebeu essa orelha foi o Gauguin. Então foi esse artista aqui que recebeu esse presente, né? essa essa mensagem estranha do, do Van Gogh. Bem, opa, vamos adiante aqui. E aí a gente começa a entrar no hall de artistas que não são muito conhecidos né, da, da, do, de vocês, talvez. né? É, talvez vocês não tenham conhecido este aqui e os outros que eu vou falar adiante. Talvez o Picasso vocês já conheçam. Talvez o, o Portinari, vou falar mais à frente. Alguém perguntou aqui, por que ele cortou a orelha? Bem, a gente não tem uma versão... É, oficial, né? Sobre essa história. É, mas é, o que as pessoas mais falam, né? Sobre isso, é que ele sofria de depressão, ele tinha problemas de esquizofrenia. É, muitas pessoas imaginam que o Van Gogh só pintava quando ele estava é, tendo os surtos, né? De, de esquizofrenia, mas ele tomava remédios. E só quando ele estava sóbrio, né? quando ele estava bem, é que justamente ele pintava. Então, a história é de que ele ele provavelmente ele se automutilou, né, ele cortou a própria orelha, um pedaço, da, um grande pedaço, né? inclusive. É, o que motivou ele foi uma, um possível desentendimento com o Paul Gauguin. É, durante uma caminhada, que o Van Gogh mostrou uma navalha, né? E aí assustou o amigo dele, assustou o Gauguin. E aí ele, após cortar a própria orelha, ele voltou para casa, né? Dormiu como se nada tivesse acontecido. É aí no outro dia a polícia encontrou ele desmaiado, ensanguentado, levou para o hospital, ficou lá uns 15 dias, recebeu alta, né? E depois, depois disso, né? Depois desse desse fato ocorrido ele pintou um retrato que é o autorretrato dele com a orelha cortada. né? É, depois ele foi piorando, né? Teve, começou a ter várias paranoias e tal, várias alucinações, como se alguém fosse, fosse envenená-lo. Né? E aí ele veio, ele morreu um, um tempo depois, acho que foi em 19, 1890, ele morreu com 37 anos, morreu bem novo. Então tem uma, a história mais, mais aceita hoje em dia, né? Que ele teve um desentendimento com o Paul Bem, vamos lá. Esse pintor aqui, a gente está vendo uma cena que é, é... A gente tenta imaginar o que é, né? É uma pintura do Soltini. É um pintor também que a gente pode classificá-lo como expressionista. É, a gente está vendo aqui uma, uma carcaça de animal, né? Um animal é, cortado, né? pode ser um boi, pode ser um porco. Então, é um tema que aparece agora na pintura. São temas novos, mas são temas que abordam justamente essa qualidade plástica da pintura. Né? Então, o tema é um pretexto, pode ser qualquer tema hoje na, na, na, na arte moderna. Né? Então, esses temas mais estranhos, num certo sentido, eles vão começar a aparecer, a ser recorrentes na pintura da arte moderna. Esse daqui é o Soutinho. Vou escrever o nome dele aqui no, no chat. Esse daqui é um outro pintor, acho que esse é russo, não tenho certeza, chamado Oscar. Eu acho que eu vou errar o nome dele, Kokos... Kokoscar. Deixa eu conferir aqui para ver se tá certo mesmo essa pronúncia aí. Eu acho que não está certo. É, tá quase certo. Na verdade, jogando aí no, no chat, é assim que se escreve o nome dele. Bem, é, esse pintor aqui, vou só mostrar uma imagem dele. É um pintor austro-húngaro austro ali na, na na divisa com a Alemanha, né? Então ele é um pintor também expressionista, Ele vai se inspirar no Van Gogh, né? Só que ele está usando aqui uma paleta de cores bem estranha, muito muito alternativa, assim, né? Em, no que em relação ao que a gente já conhece de pintura, inclusive expressionista. né? Então ele vai radicalizar muito mais do que o Van Gogh. Ele vai mostrar aqui um autorretrato dele, né? Ele vai tentar mergulhar nessa angústia do indivíduo. Agora, poxa, vocês perguntam assim: por que, por que a arte está fazendo essas coisas? Por que os artistas estão pintando desse jeito? Né? O que é que aconteceu? Bem, a gente vai, vai, não só pode entender essa essa, esse período se a gente analisar o contexto histórico então o contexto histórico é qual é um de acelerada mudança econômica de acelerada acelerado desenvolvimento industrial é, é uma época de migração muito grande né onde é, pessoas de vários países vão migrar para os países que foram colonizados né nos séculos anteriores sobretudo no Brasil vai haver um forte movimento de migração para o Brasil de vários países: Alemanha, é, Japão, é, Espanha, enfim, justamente por conta dessas mudanças políticas, dessas mudanças econômicas, essa busca por uma um lugar mais pacífico, né? Porque a gente lembra que na Europa nessa época, aí primeira década do século XX a Europa estava no período de paz armada. Então, é um período que precede a guerra, né? vem um pouquinho antes da Primeira Guerra, mas é um período de forte é, agitação política, de forte é, contração econômica, de forte mudança na no, no, no cotidiano de trabalho das pessoas. né? A máquina começa a entrar no cotidiano das pessoas, na fábrica, na indústria... Na, nos lares, né? então são mudanças muito radicais. E os artistas vão se voltar para o subjetivo, para a mente, né? para o eu tentar explorar essa subjetividade. É um momento também que a psicanálise do Freud vai estar mais solidificada. Né? Ele também foi um grande pensador que vai basicamente transformar toda a ideia que a gente tem de subjetividade no século XX. O Nietzsche também, um filósofo alemão, ele vai trazer essa noção de crise, né, da, da modernidade, onde todo esse progresso que foi, foi, foi desenvolvido, ele não serviu para é, levar desenvolvimento e justiça para todos. Vai vir também o Karl Marx, que vai trazer uma outra noção de sociedade, né? Então, esses caras todos, o Freud, o Nietzsche, o Karl Marx e o Darwin também, que eu não citei, né? Esses quatro pensadores, eles vão mudar totalmente a, a concepção de mundo no século XX. Então, é um século muito complicado, né? É um século de transformações rápidas e de uma crise muito grande, uma crise existencial, né? Onde é, vai, vai, vai surgir um grande vazio. E esse vazio vai ser preenchido pelo consumo. Consumo em massa. Né? Isso a gente vai ver, talvez, na arte contemporânea. Ou então na pop art. Que pode ser um tema para a próxima semana. Bem, vamos seguir. E aqui é uma obra que talvez seja o grande divisor de águas depois do Cezanne. Essa obra aqui é bem famosa. Chama-se A Fonte, né, do Marcel Duchamp. Vou colocar o nome dele aqui no chat. Talvez vocês já tenham visto né, essa imagem, uma imagem que tem muitos livros, até livros de história tem essa imagem. O Duchamp ele vai fazer parte do movimento dadaísta. O dadaísmo vai ser também né, uma, uma vanguarda europeia. Bem, no que é que se baseia o dadaísmo? O dadaísmo é basicamente uma, uma intervenção caótica na, na, no, no universo da arte. Tão caótica que qualquer coisa, é, de qualquer forma, para os dadaístas pode ser arte. Opa, deixa eu voltar aqui. É... O Carlos está colocando aqui. Quando pensa em vanguardas europeias, essa imagem é que vem na mente. Sim, verdade, porque essa imagem, ela, ela caracteriza muito o que foi a vanguarda. né? É, então, o Duchamp ele foi esse artista. né? Ele é. Eu não gosto muito de chamá-lo de dadaísta, porque ele foi um pouco mais do que isso. Ele foi mais do que dadaísta. Ele vai influenciar toda a arte contemporânea, que vai vir algumas décadas depois. né? A arte contemporânea a gente pode a gente pode datá-la é, como tendo início na década de 60. Beleza? Então, a arte moderna, ela vai ali até um pouquinho depois da Segunda Guerra. E a arte contemporânea, ela vai começar com a pop art. Pop art americana. Isso aí é um assunto para uma outra aula. Bem, o que é isso aqui? O que é isso? Na verdade, é um urinol, né? É um urinol de banheiro masculino. Onde o Duchamp ele vai retirar esse objeto desse fluxo de produção em série, né? essa produção industrial, e ele vai colocar isso no museu. Só que ele colocou isso numa exposição onde os trabalhos. Isso aqui é uma foto. Não é uma pintura, não. É uma foto de um objeto. Então ele vai colocar essa, essa obra, né? Esse objeto aqui, em um museu, em uma exposição onde os trabalhos não poderiam ser recusados, ou seja, eles não poderiam ser excluídos. Então, essa obra ela deveria ser mostrada de qualquer jeito. Só que os organizadores é, colocaram essa, essa, esse objeto aqui é, quase atrás de uma porta, para que ninguém visse. Mas não, não teve jeito, as pessoas viram e as pessoas ficaram chocadas. né? Como é que isso aqui pode ser arte? Só que aí, é, a gente tem que lembrar que cada época vai influenciar na produção artística né, do seu período. Então, isso aqui, esse objeto, o que, é que ele representa? Ele representa muita coisa. Ele representa, digamos assim, uma, um descontentamento do artista com aquilo que estava sendo produzido na, pela classe artística, é, o que estava que sendo produzido? Estava sendo produzido é, algumas vanguardas, estavam né, sendo, estavam sendo, muito, muito em, em alta, né? o fovismo, por exemplo, o cubismo, cubismo não, é, fovismo estava rolando, é, muitas obras renomadas estavam sendo expostas no mundo inteiro, então o Duchamp estava ele, ele muito insatisfeito com isso tudo, mas não somente por conta do passado, mas também por conta do presente. O presente, que é o século XX, né? o comecinho do século XX. É, teve, tem uma história do Duchamp, né? que ele foi visitar uma exposição, uma exposição naval né? de, de, de navios, e aí ele viu uma hélice, uma hélice de navio, bem grande, né? tinha uns 5 metros de diâmetro, toda dourada, né? de latão, bem bonita, e tinha um colega dele, né, um escultor. Ele virou para né, o escultor, o Brancuzzi, que eu não, não coloquei ele aqui né, nesse, nessa aula de hoje. Ele virou para o Brancuzzi e falou assim, você consegue fazer algo assim? E o Brancusi ficou calado. Porque realmente ele não conseguia fazer algo tão preciso. Né? Tecnicamente falando, preciso na, na questão de simetria, da simetria, da superfície. Porque a indústria superou o artesanato nesse período. Então, Duchamp ele, ele vai ter essa, essa ideia de que, poxa, se a indústria já superou o trabalho manual, por que, que eu, eu tenho que fazer algo manual para ser artista? Se a indústria faz algo mais perfeito ainda? Então, essa obra aqui é uma crítica à arte porque ele vai pegar um objeto pronto e vai colocar como esse objeto sendo, tendo o status de obra de arte. Então, o Duchamp ele vai promover, digamos assim, uma, uma, uma profecia ao mesmo tempo, né? mas também uma charada, uma charada onde ele critica a arte da época ao mesmo tempo que ele está criticando uma sociedade que valoriza o trabalho manual, no contexto, né? no, contexto, no contexto da arte, mas, em outro contexto, ela valoriza a indústria, ela valoriza a máquina. Então, ele vai promover um curto-circuito dessas duas vertentes, né? da artesania e da indústria. E ele fala, por que as coisas não podem ser uma só? né? Porque elas não podem conviver? Por que, que esse objeto não pode ser visto como arte também? Né? Aqui é mais uma obra do Duchamp. Aqui ele faz uma intervenção em uma cópia da Mona Lisa. Ele a coloca com um barba e bigode. Né? Isso aqui é basicamente o espírito do dadaísmo. É promover essa, essa interferência, mas que aparentemente não tem sentido. Né? É como se fosse uma espécie de vandalismo controlado, né? É, tem uma outra referência muito grande né, do, do dadaísmo onde os poetas pegavam um liquidificador colocavam várias palavras dentro batiam né, essas palavras no liquidificador e da maneira como elas saíssem né, as palavras, as letras seria composto o poema então o poema dadaísta é esse, esse é esse caos né esse caos que aparentemente não tem ordem. Porque justamente o dadaísmo veio tentar destruir né, essa noção de arte como algo belo, como algo que tem um valor histórico, que tem um valor clássico. né? Porque quando a gente pensa em vanguarda, a vanguarda ela precisa ser radical. Ela não pode ser meio, meio termo, senão não é vanguarda. né? Então tem que ser uma coisa extremamente radical para ser considerada vanguarda. Aqui é mais uma obra do, do, do Champ, né? A Roda de Bicicleta. É uma obra que vai influenciar muitos artistas é, modernos e contemporâneos também, principalmente da arte contemporânea. Né? A gente tem muitas referências hoje em dia. Aqui é uma obra do Champ para a gente pegar o gancho para ir para outro movimento de vanguarda, que é o futurismo. Aqui, o Duchamp ele vai começar a explorar a fotografia mas a fotografia insere é, série, né? A foto de movimento. Então, aqui, essa obra é uma pintura, né? Uma pintura em tela, a óleo. Chama-se nu descendo uma escada. Aparentemente, uma forma geométrica, né? É um abstrato. Mas ele fez o estudo de uma pessoa, né? Um nu, um homem nu, descendo uma escada. como seria esse, Como seria esse movimento? Vamos lembrar que essa época aí, né, é, década de 10, década de 20, estavam ah, surgindo várias, várias invenções, né, várias máquinas novas. Então, o automóvel, é, os aviões já, já tinham sido, alguns né, já tinham sido modernizados, a eletricidade estava chegando em mais, mais regiões, estava sendo sofisticada, né, é, e o, a, a indústria ela estava sendo mais mais desenvolvida e estava chegando em vários lares, né? em várias casas, para várias pessoas no mundo inteiro. Então, esse fascínio pela máquina é, inspirou vários artistas. Aqui é um exemplo disso, disso né, do Duchamp, mas também inspirou é, vários outros artistas em vários outros contextos. Deixa eu só passar aqui um pouquinho essa imagem, essa, essas duas... Só para mostrar essa sequência, né? Então, o futurismo, o futurismo é uma outra vanguarda né, europeia que vai, assim, eles vão ser extremamente radicais. Em que sentido? Eles vão é, escrever um manifesto, um né, manifesto futurista, eles vão dizer assim, o passado deve ser destruído, assim como o presente. Os museus devem ser incendiados e também as bibliotecas. Então, os, os futuristas eram radicais mesmo, assim, assim de verdade, né? Eles queriam um mundo novo, só que era um mundo da, do futuro, um futuro que não existia. Então, aqui é uma, uma pintura futurista que tenta é, sugerir para a gente um, uma noção de movimento. Um movimento, talvez, de uma máquina, talvez de um automóvel, né? É... Essa segunda imagem, isso fica mais claro, né? A gente tem uma noção de que é um automóvel em movimento. Aqui é uma pintura do Giacomo Bala, é um pintor futurista, e essa daqui anterior é do Marinetti Isso aqui é década de 20, se não me engano, década de 20 e 30. Era o a época que as pessoas estavam, assim, maravilhadas com a máquina, com essa noção de tecnologia que amplia o corpo, né? que você pode se deslocar mais rapidamente. As pessoas ficavam, ficavam fascinadas com isso. Só que depois da guerra, isso aí tudo foi dizimado. Né? Essa, essa sedução pela máquina foi completamente arrasada. Vou voltar aqui um pouquinho. E aqui é um, mais um pintor né, de uma vanguarda chamada de abstracionismo. Aqui, essa pintura da década de 20, né, do Kandinsky, colocar o nome dele aqui no chat. Kandinsky. Kandinsky. Deixa eu ver se é assim. Kandinsky. Então, o Kandinsky fez o quê? Ele é, vai dar um passo adiante né, é, na pintura. Ele vai radicalizar mais uma vez a pintura e vai criar o estilo abstrato que vai ser conhecido como abstra... abstracionismo. Só que o Kandinsky ele não vai fazer isso do nada, né? ele não vai fazer isso do sem referências, né? Então as referências dele vão ser fotos e a música. Então ele vai ter referências na música, na música é, da época, né? Com Stravinsky, por exemplo, né? Depois de uma época, depois de algumas décadas de John Cage, né? John Cage vai ser um outro músico erudito bastante é, conhecido pela sua influência com o Dadaísmo. Então a música, o teatro, a dança, o cinema, é, a escultura, todas essas artes, né? Todas essas linguagens, elas vão ser influenciadas por esse contexto histórico moderno. Então é, tudo foi transformado, né? nesse período, comecinho do século XX. Então essas vanguardas elas vão ser assim, basicamente o pontapé inicial né, na Revolução Artística do século XX do século XXI. Então, é também por conta disso, né, essa grande importância que essas obras, todas essas aqui que eu estou mostrando, são muito valiosas, né, são valem milhões de dólares. Então é uma coisa assim absurda. É, tem uma semana mais ou menos, uma pintora do Miró, Acho que, eu acho que eu vou mostrar aqui mais à frente, ela foi vendida por, por milhões né, de dólares, acho que centenas de milhões de dólares. Então, são pinturas que valem muito, porque teve uma importância histórica muito grande, né? e é bem recente, mas mesmo assim elas são muito valiosas. Nessas pinturas do Candins, que a gente vê que é uma pintura bem gestual, né? essa daqui, por exemplo, que é da década de 10, é uma das primeiras pinturas abstratas, inclusive, que a gente vê assim uma noção de composição muito coerente, né? Ele compõe os espaços de uma maneira muito intencional, mas o gestual é muito intuitivo. Então ele mistura razão e intuição de uma maneira muito particular, né? O Kandinsky. E aqui é mais um, mais um pintor francês chamado Henri, deixa eu colocar aqui no chat também. Henri Matisse. de um, um S essa aí o nome dele. Bem, o Matisse, essa pintura aqui está no museu na Rússia. É o Museu Hermitage na Rússia, é um museu que fica assim bem pertinho de bem pertinho, acho que é do, de uma de um malagoa, se não me engano. Bem, essa pintura aqui é uma pintura fovista, chamada de fauvismo. Mas se escreve assim, ó, fauvismo. O que, é que significa folvismo? Folvismo significa selvagem. São os pintores selvagens, os pintores que pintam cores é, agressivas, cores fortes, cores intensas, e traços quase que animalescos, né? quase que feitos por um, um primitivo. Né? Lembra um pouquinho uma pintura, uma pintura rupestre. Né? Então tem essa conotação de selvagem o fovismo, então, mas não tem nada de ingênuo não, certo? É uma pintura muito, é muito assim, consciente do que está fazendo. É, só que é muito simples, né? Essa daqui, principalmente, chamada a dança do Matisse, ela reúne aqui um grupo de, de pessoas, né? São mulheres, em grande parte, e aqui a gente imagina que seja uma figura masculina, é... Então, eles estão dançando né, aqui no que seria o mundo. Um mundo maleável para para o Matisse. né? E são figuras grandiosas, né? é uma pintura grande, uma pintura de grande proporção. É, e o Matisse pinta de uma maneira muito intensa, de maneira é, no sentido de planificar o quadro também. né? É a lição, a grande lição do Cezanne, que a gente viu no começo, essa planificação da pintura no sentido de negar que ela tem um espaço, é, digamos assim, em perspectiva, né? em profundidade. Então, essa nega negar a profundidade na pintura é a grande lição do Cezanne que o Matisse também vai, vai inspi se inspirar. Né? Aqui é mais uma pintura do Matisse. É uma composição em vermelho muito intenso, né? onde ele mostra parte do seu ateliê, então a gente pensa assim, poxa, os temas mudaram absurdamente em relação ao barroco, em relação ao neoclássico, até em relação ao romantismo, que era bastante radical na época, né? no século XVIII. Então os temas são muito variados. Mas lembrando que o grande tema né, da arte moderna é a própria arte. No caso da pintura, é a própria pintura. No caso da escultura, é a própria escultura e até no cinema isso aconteceu, né? Com alguns grandes filmes da época, né? Tem um grande um filme da, da época que é um filme com Charles Chaplin que é esqueci o nome dele agora, acho que é Tempos Modernos. O filme todo o filme é tão brilhante que ele ele critica a própria a própria linguagem do cinema, né? E é um filme mudo, inclusive vale a pena Assistir não é com a linguagem atual, né? Que é muito mais veloz. Mas é preciso ter um pouco de paciência para se acostumar com a, a velocidade do filme antigo, né? Década de 30, se não me engano, 40, por aí. Vamos seguir. Aqui eu já mostrei. Aqui também. Bem, e aí a gente vai entrar numa outra... Vanguarda, né? Que é muito conhecida, que talvez seja uma das mais conhecidas, que é o Cubismo. Então, o Cubismo, ele também vai é, se inspirar no, no na pintura do Cezanne. Olha aí, ainda, né? Essa influência grande do, da figura do Cezanne na, na arte moderna ainda, né? Século XX, praticamente todo vai ser fortemente influenciado pela pintura do Cezanne. E o cubismo ele vai ter duas fases. Uma fase analítica, que é essa que a gente está vendo aqui, e uma fase sintética, que é essa daqui que a gente está vendo. Uma, essa obra do Picasso, que são as Manimoselles de Avignon. Bem, essa obra aqui, o que, que diferencia o cubismo analítico do sintético? É basicamente a referência. É, a referência para o Picasso pintar essa pintura foi uma pessoa de alguns objetos, que ele viu e tentou representar. Mas qual era a intenção do cubismo analítico? Era destruir, olha de novo a palavrinha, né? Destruir a perspectiva clássica. O que é a perspectiva clássica? É aquela perspectiva da Mona Lisa, é aquela perspectiva ah, dos quadros do Caravaggio, é aquela perspectiva que a gente já conhece, que tenta imitar o que o olho vê. Então, nós, seres humanos, só conseguimos ver a partir de um foco, não é isso? A gente, a gente não consegue ver um objeto é, em todas as suas faces ao mesmo tempo, é impossível para a gente. A gente não, não consegue ver um cubo em todas as suas seis faces, a gente só consegue ver no máximo três, certo? É... Então, o cubismo analítico tenta ver o objeto na sua integralidade, em todas as suas faces. Claro que é uma representação bidimensional, mas essa é essa intenção, é destruir né, esse, essa noção clássica de perspectiva em profundidade que nos dá somente uma visão, né, uma face do objeto. E o cubismo sintético é o cubismo mais simbólico, é o cubismo que aprendeu a lição do analítico para tentar é, compor um, uma representação é, uma representação a partir dessa lição né dessa lição multifacetada da realidade então esse essa obra aqui do Picasso ela apresenta figuras femininas né nus femininos é, Alguns deles com máscaras. Né? São três máscaras, sem figuras. Duas estão sem máscaras. Então, essa referência aqui é da arte africana. Então, o Picasso ele vai uh, ter como fonte de inspiração também aqui a arte africana. É... Isso aqui vai ser um choque tremendo para a época, né? década de 40, 50, porque ele deixou esse quadro aqui dez anos escondido no ateliê. Ele, ele ficou tão impressionado com, com isso que ele não mostrou para ninguém. E aí, por acaso, um amigo dele vê a obra e fica maravilhado, né? E depois ele vai expor, vai ser também um choque né, para as pessoas. Então, é mais uma obra de vanguarda aqui. Inclusive, essa obra foi muito... muito serviu de forte referência para muitos pintores brasileiros, né? Anita Malfatti, Tasselino Amaral, Portinari, o de Cavalcante, que são muito citados também em provas do Enem, né? O Enem adora as vanguardas, não sei porquê. Bem, e aí a gente entra aqui em uma, é, uma outra vanguarda europeia chamada de surrealismo. O grande pintor surrealista, né, mais conhecido é o Salvador Dalí, mas tiveram vários outros. Esse daqui também é surrealista, chamado René Magritte. Vou escrever o nome dele aqui na, no chat. Enê. ops. Magritte. Prontinho. Bem, o Magritte ele vai explorar essa questão dos sonhos, né? Assim como o Dali também, só que de uma outra forma. Essa obra aqui, é... ele retrata uma arquitetura, né? e vários homens, né, várias figuras masculinas, como se fossem é, uma chuva, né, e eles todos estão usando chapéus. É uma obra muito curiosa, tem um simbolismo muito muito forte também. né. E essa exploração do significado dos sonhos, também uma influência da psicanálise freudiana. Aqui é mais uma imagem, mais uma pintura do Magritte, Magritte fazia pinturas um pouco menores, né? pequenos formatos. Essa imagem aqui chama-se o falso espelho. Bem, é, simbolicamente, né, o olho né, para o Leonardo da Vinci seria a janela da alma. E o Magritte aqui ele faz uma referência ao contrário, chamando de o falso espelho. Mas é, um, é uma representação que tem uma, uma simbologia muito... Muito sutil, né? Para a gente interpretar unicamente dessa forma, como se fosse falso, né? Olhar nos olhos. E essa daqui também é uma obra muito famosa do, do Magritte, chamada é, A Traição das Imagens. E aqui ele mostra um cachimbo, e aqui tem uma frase em francês dizendo: Isto não é um cachimbo. É quase óbvio, né, que a gente é, levado a pensar que isso não é um cachimbo, que na verdade isso é uma pintura. Mas é novamente a lição do, do pai da arte moderna, né, que é o Cezanne. Ele vai é, explicar, né, de em forma em forma de imagem, que a pintura trata da pintura por si só. Os objetos são apenas um pretexto para que a pintura se materialize. Né? Aqui é uma outra corrente de vanguarda, chamada de neoplasticismo, que aparentemente é bem simples, né? são formas geométricas. Aqui é um cara chamado Mondrian. Mondrian. É, eu já vi muitos cadernos né, de escola com essa, com essa estampa aqui dessa pintura. Então, é basicamente uma pintura branca, com linhas pretas, e formas é, retangulares com as cores primárias. Azul, o verde, ou, o azul, o amarelo e o vermelho. Neoplasticismo aqui também é o Mondrian. Aqui ele inverte um pouco né, o sentido das linhas. E aqui ele coloca essa sequência bem colorida, né, negando aqui as linhas pretas e trazendo o que a gente pode entender ah, como uma linguagem binária, né? Se a gente for transportar isso para a informática, mas aqui é ele está tentando fazer uma, uma exploração, né? Do, do, da pesquisa do Cezanne. Ele está dando um passo adiante também na, na pintura. Vejam, pessoal, que a pintura ela não se limitou a ficar presa né? nas, nas pesquisas dos impressionistas, no que o Cezanne fez, né? ela foi adiante. Por quê? Porque o mundo ao redor, né? o mundo, de fato, ele se transformou, só que ele se transformou demais, de forma muito rápida. E a arte, ela consegue antever algumas coisas, mas ela consegue também acompanhar esse galopar né? da sociedade. Isso é uma das funções da arte, é representar a sua época, mas é também... É, em TV né? é, estar à frente da sua época nem todos os artistas fazem isso né? realmente parece que foi feito no paint né? mas foi feito é, com pincel aqui, aqui já é um outro estilo né? parece com o anterior esse daqui não é, não é exatamente esse estilo certo? apesar de estarem usando formas geométricas aqui é o neoplasticismo essas escolas todas, né, essas vanguardas elas apareceram praticamente ao mesmo tempo e algumas duraram alguns anos outras duraram algumas décadas né? essa daqui chama-se suprematismo deixa eu anotar aqui o nome essa aqui talvez seja uma, uma das vanguardas menos citadas e uma das menos compreendidas essa vanguarda foi feito, foi, ela foi foi criada por um único pintor chamado Kazimir Malevich. Malevich é um pintor russo. É, por que ele deu esse nome, né suprematismo? O, o Malevich, ele viveu a época do, do stalinismo, né, na, na Rússia. E o estalinismo... É... é o Stalin mesmo? Eu nem lembro agora. É... Ele queria... né? Ele É o Stalin mesmo. O estalinismo na... foi na Rússia mesmo. Estava confundindo com a Itália. Outra coisa na Itália. É... Então ele queria... É... Digamos assim... Ele não era muito simpático né? ao estalinismo nem a representação artística que esse período político fazia da Rússia. Né? Então, o Stalinismo era nacionalista. Ele queria uma arte é, que exaltasse o povo russo. O heroísmo, né? o heroísmo do povo russo, é, o povo forte, né? o povo bravo, que supera tudo. E era uma arte muito realista assim, na representação, né, e o Malevich, ele não, ele não achava que isso é, traduzia a época, a sua época, então ele criou uma arte que se propunha universal, usando as formas geométricas, isso, realismo soviético, mas é dessa época realmente, é, que é o, o que o Malevich vai tentar se opor, né, ele queria uma arte universal, então ele usou formas geométricas e cores é, homogêneas. Então, aqui é uma das primeiras pinturas do Malevich, mas as grandes obras do Malevich são essas duas aqui, ó. Essa e essa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa daqui chama-se Quadrado Preto Sob Fundo Branco. Essa aqui é uma das grandes obras do Malevich, aparentemente muito simples, né? talvez a obra mais simples que a gente já viu até agora, só que ela tem uma, um significado muito profundo. É, fazendo aqui uma analogia, né, o um quadrado branco seria a natureza, essa natureza que nos, nos digamos assim, nos, nos traz um, uma noção de acolhida, né, de aconchego, ao é nosso lar, né, é a nossa casa. E o quadrado preto somos nós. Ser humano é, obscuro, pontiagudo nas, nas suas extremidades, né? mas que não se adequa à sua natureza. Então, Malevich tem uma visão muito pessimista da humanidade. Na, na visão dele, a humanidade nunca vai se adaptar à natureza. E aqui, nessa segunda obra, quadrado branco sobre fundo branco. Aqui, ele traz uma outra visão, até um pouco mais pessimista do que a primeira. Onde esse quadrado, é como se fosse uma viagem, né? Onde o quadrado branco, o quadrado preto, vai perdendo a sua saturação e vai morrendo aos poucos. Mas essa morte é justamente a única salvação que tem a natureza para continuar existindo, né? Então, para o Malevite, a única salvação do mundo é, assim, de uma maneira muito, muito, muito dramática mesmo, né? É a transformação do ser humano. Mas é uma transformação tão, muito radical, que talvez levaria à morte. Mas é uma morte simbólica, né? É uma morte, digamos assim, mitiana, uma morte é, do super-homem. Super-homem não é aquele super-homem da, das, das revistas, certo? É o super-homem do Nietzsche. Mas aí... Não sei se vai dar tempo de explicar isso agora. Talvez vocês possam é, pesquisar isso no Google. O conceito de super-homem para o Nietzsche. E aqui é mais um pintor surrealista. né? Eu perdi um pouquinho a sequência do surrealismo. Aqui é o Salvador Dali. Acho que é uma pintura mais famosa dele. A persistência da memória. Onde ele mostra os relógios né, derretidos esse relógio aqui onde os ponteiros e os números viram formigas e aqui esse sono né, da memória. É uma pintura simbólica, é uma pintura surrealista, é uma pintura tecnicamente virtuosa, né? excelente, assim, questões técnicas, justamente porque o Dali tinha esse domínio técnico assim virtuoso né? da pintura. Mas também vai ser uma uma, um estilo que vai ser fortemente influenciado por essa pesquisa sobre os sonhos. Um cara que, que influenciou muito o Dali é um, é um pensador chamado André Breton. Vou colocar aqui no, no chat também, para vocês terem a referência, André Breton. Ele também influenciou muito essa visão do Dali sobre, sobre a pintura. E aqui eu falo um pouco sobre a arte brasileira, a influência dessas vanguardas para a arte brasileira. Então, vou começar logo de cara aqui com a obra mais famosa da, do modernismo brasileiro, que é o Baporu, da Tarsila do Amaral. Então, logo de cara, a gente tem a influência do expressionismo, com essa distorção das figuras, né? A figura humana, ela é distorcida, a natureza, ela é distorcida. É, alguém está perguntando aqui, o surrealismo só influenciou outros tipos de arte, também influenciou o cinema, por exemplo você vai encontrar o, é, alguns cineastas né, é, conhecidos é, que também vão explorar o surrealismo é, agora eu não estou lembrando o nome não, mas por exemplo o Glauber Rocha que é baiano inclusive ele vai ter é, ele vai se influenciar também por essas vanguardas europeias né? não só o surrealismo mas também o dadaísmo, é, o cubismo. Né? Todas essas vanguardas vão influenciar muitos artistas em todas as linguagens, na verdade. Antônio, tenta sair e voltar para ver se aparece a imagem para você. Acho que deu certo para alguém aqui, não lembro quem foi. Então, outra coisa aqui dessa obra é que ela tem cores é, e o fundo ele é homogêneo, né? ele é planificado então isso aqui também é uma lição do do Cezanne que a Tarsila também vai vai conhecer vai vai admirar né vai estudar também aqui é mais uma obra da Tarsila eu gosto mais dessa obra do que a primeira por vários motivos né pela questão do so, da, da exploração né do tema social então aqui são os operários e essa obra aqui, ela deve ter o quê? 150 metro e Não é tão grande, não. 150 metro por um metro. E aqui ao fundo mostra a indústria, né? A indústria ao fundo, com esse céu azul. Mas é uma pintura que está assim mesmo. Essa foto aqui, é... eu peguei uma cópia do MASP, que é onde está essa pintura. Então, vocês podem até pesquisar na internet é... outras imagens, vai aparecer ela meio amarelada, com mais brilhante, né? Só que a imagem que eu, que eu que eu peguei mais próxima da realidade é essa imagem aqui. Isso também é importante quando vocês forem pesquisar obras visuais, né? pinturas principalmente. É importante vocês pesquisarem qual imagem de referência na na internet mais se aproxima da pintura original. Então, para fazer isso, vocês precisam conhecer a pintura Seria ideal conhecer ao vivo, né? Estar tá lá, ter a sua referência visual mesmo, né? do seu olho ao vivo, para ter essa melhor referência. Hum. Se você não tem essa condição de conhecer ao vivo, você pode fazer uma pesquisa mais profunda com vídeos, com imagens e nos museus. né? E, de preferência, perguntar por e-mail né, às, às galerias e museus, se as cores da, da foto da instituição se aproxima com mais fidelidade à a obra né? para para quem estuda pintura é importante então a Tarsila que ela tentou representar a sociedade brasileira né na sua na sua totalidade na sua riqueza étnica então a gente está vendo figuras de várias vários traços né várias cores diferentes tentando ilustrar essa miscigenação do povo brasileiro. Aqui é mais uma pintura da Tassila, aquela, ela é, tem uma forte influência surreal, né, do surrealismo, é uma pintura muito simbólica também, e tem um forte traço de subjetividade da própria, da própria artista, né? Aqui é um outro pintor brasileiro chamado Lazar Segal. Aqui ele tem uma forte influência do Cubismo, também do Surrealismo, né? É, Chama-se Garoto no com lagartixas ou Garoto no bananal. Ele tenta pegar também essa essa riqueza né étnica brasileira e tenta colocar isso como um valor, né? Um valor artístico para tentar criar uma arte brasileira. Só que isso é uma questão muito complexa, né? Quando a gente fala assim, quando é que a arte brasileira se tornou brasileira? Porque no começo, né, século XVII, a arte brasileira tinha a influência das companhias é, francesas, né? Que vieram para cá. Portuguesas, francesas também, mas principalmente francesas. É, depois, com a com a Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro houve o período do academicismo. Com o modernismo, com a Semana de 22, que é essa fase que a gente está vendo agora, é, os artistas brasileiros eles tiveram uma influência muito grande da das vanguardas. Então, é, a gente não pode dizer que é uma arte totalmente brasileira. Isso só acontece na década de 60, com uma, um movimento chamado concretismo e neoconcretismo. Onde a arte, a gente vai ver que realmente ali nasce é, a arte brasileira genuinamente falando, né? Tanto no tema quanto na linguagem, quanto na construção, quanto no processo, ali que realmente surge a arte brasileira como a gente vai entender hoje no século XXI. Pode ser um tema para a próxima aula também. Aqui é uma obra do Portinari, também um pintor é, das Segunda fase no modernismo brasileiro. Aqui ele representa o cafezal. Né? Essa obra é uma é uma obra muito interessante, porque ela também é uma denúncia social. Aqui a figura do negro, né? trabalhando nos cafezais, que acontece até hoje. Né? A gente tem isso até hoje no Brasil. E são trabalhadores que têm uma jornada de trabalho muito exaustiva. Então ele é representado aqui com mãos muito grandes com pés muito grandes né? dando essa impressão de que o trabalho é, modela esse corpo né é uma, é uma denúncia social muito interessante muito muito muito bem feita do Portinari aqui é o de Cavalcante. ele também é da segunda fase né do modernismo brasileiro e já é um cara que exalta né a beleza da, da cultura brasileira. Então, aqui tem uma roda, né, uma roda de samba, tem as mulheres, <coughs> tem músicos, então, é uma apoteose, né, uma celebração de Cavalcante, é muito colorido, ele retrata muito esse tema né, das, dos festejos brasileiros. E aqui, a Anitta Malfatti, deixa eu ver as duas últimas... Obras aqui são da Anitta Malfatti. Aqui o Homem Amarelo. Ela foi muito criticada por essa obra, pelas cores, pela composição, pela maneira de pintar. E aqui um retrato da artista. Aqui lembra muito Van Gogh, lembra, lembra um pouco também o Toulouse-Lautrec, lembra um pouco Cezanne. É, a Anita, ela foi estudar na Europa também, né? ficou um tempo lá fora estudando. E quando voltou, voltou com essa pintura bastante radical mas também influenciada pelas por essas vanguardas europeias. né? Bem, e aqui, pessoal, isso aqui foi uma grande pincelada, né? uma grande introdução ao que foi a, as vanguardas europeias e as suas influências na arte brasileira. Eu não falei de todos os artistas, seria impossível falar de todos aqui. Eu reuni alguns, alguns que têm obras mais conhecidas, outros que têm obras menos conhecidas mas sempre vão ficar alguns de fora, não tem como incluir todos. E aí eu queria que vocês fizessem algumas perguntas, podem fazer algumas observações, críticas, que não foram feitas ainda. O microfone, o microfone está aberto. Lembrando que as aulas que eu já, que eu já, já passei para vocês, elas estão gravadas, né? Essa aqui também. Eu vou disponibilizar todas no YouTube, como são muitas, então vou demorar um pouquinho para fazer tudo isso, mas essa daqui provavelmente amanhã já está no YouTube. Nossa, professor, se eu poderia passar o nome do canal, eu iria questionar no final da aula sobre isso, se tem gravação dessas reuniões, porque eu queria reassistir algumas. Tem sim. Eu vou passar o nome do canal para vocês daqui a pouquinho se eu consigo fazer isso agora, né? Deixa eu ver aqui. Ok, obrigada. Prontinho. O Carlos está dando uma sugestão aqui da gente estudar pop art na próxima semana. É uma boa sugestão. Falando em pop art, uh, o dadaísmo foi... Podia fazer essa ponte, né? Do dadaísmo para pop art, porque eu acho que foi um dos grandes inspiradores dela. Isso, exatamente. Exatamente. A gente pode Oi, falar. Diga. Terminou? Não, vou falar Alta depois. Vez. Pode falar, pode falar. É assim, é porque, sabe essa esse tipo de arte é, esse que você estava mostrando agora, tipo, como era o nome, o tipo do brasileiro, assim, que foi lá pela década de 60? Ah, o concretismo e o neoconcretismo. Sim, eu, eu acho que eu vi umas dessas obras aí sendo associadas a tipo a obras de Vila Lobos e eu queria perguntar se tipo é uma associação que que tipo que conta assim que tipo que vale em relação à época e em relação à à personalidade assim entendeu certo é, você fala o concretismo brasileiro e a obra do Vila Lobos né Uhum. Ok. Então, o concretismo é o seguinte: ele vai surgir ali em torno da década de 50. 50, 60, por aí, né? Com alguns artistas. Um deles é o Elliot, Elliot Sica e a Ligia Clark. Então é um movim, é um estilo que vai mexer com as formas, as formas geométricas, basicamente, né? E o Vila-Lobos, ele vem um pouco antes. Então, é provável que exista uma... Não sei exatamente, mas é provável que exista uma referência do concretismo com o Vila-Lobos. Entendeu? Porque o, o Vila-Lobos, ele vai, ele vai vir justamente na semana de 22. Que é logo no comecinho, né? E o concretismo brasileiro é já é segunda metade do século XX. Então, são dois períodos bem distantes. A gente pode ver isso depois, né? O concretismo e o neoconcretismo brasileiro. É... Eu mandei o meu canal aí, ó, o link do canal, onde vai, vai ficar uh, as, as aulas gravadas, né? Que eu acho que pode ser mais fácil para vocês assistirem, né? Talvez com aquele lance do Google Drive, fique mais lento o acesso. E aí o YouTube é mais direto. É só ter o link e você assiste. Deixa eu ver aqui. O Wagner está falando que Eu acho que seria muito bom, depois desses temas, explorar um pouco a arte brasileira. Concordo. A gente pode... Enfim, vocês que decidem. A gente faz uma votação ver vê qual o tema. É uma coisa interessante, pessoal. É, hoje teve uma reunião para falar do plano de... Ensino emergencial, e aí é, os professores estão dando ideias, né? A gente está chegando já a um, a um plano formatado. Nos próximos dias a gente vai publicar isso. Mas aí, é, como a gente não vai trabalhar com disciplinas específicas, né? Agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou sugerir um curso de extensão sobre a história da arte. E aqui já tem uma parte desse curso. Esse curso, ele pode servir é, como uma complementação de carga horária no curso de vocês. É, isso partindo da, da resolução da retoria, né, que vocês já tiveram acesso aos artigos né, da, da, da resolução. A, a resolução 19, que foi publicada no dia 29, 29 de agosto. E é, esse curso, ele pode ser uma parte gravada e uma parte ao vivo que é mais ou menos o que a gente está fazendo. Aí eu só acrescentaria uma atividade que pode ser uma atividade em grupo ou pode ser uma atividade é, individual, né? Aí uma outra coisa do desse dessa plataforma aqui, né, do Teams, eu não sei se as outras outras disciplinas vão fazer, não tenho certeza, mas eu acho que sim, pelo pela onda das coisas. Não vão ser disciplinas que vão ser oferecidas, vão ser atividades, eventos e cursos que vão complementar a carga horária. Então, por quê? Porque disciplina seria muito pesada para vocês agora. Assim, no modo à distância, né? Então, a gente optou por fazer cursos, eventos, vai ter evento da Consciência Negra, da Semana de Tecnologia, Semana do Meio Ambiente, vai ter a Semana de Inclusão. Então, todos esses eventos vão fazer parte de um currículo que vocês vão ter, uma carga horária, vão ter certificado. E essas atividades podem contar, não sei ainda, mas elas podem contar como é, avaliação. né Avaliação não, não na forma tradicional, mas só como um parâmetro para a gente é, ter um retorno né de que essas atividades estão tendo êxito. Ok? Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, né? Bem, já são 15 para 5. Eu queria agradecer aqui a presença de todo mundo que ficou até agora. Queria lembrar que essa, essa atividade, eu estou projetando ainda, né? não está nada pronto, mas que a gente já tem um caminho percorrido. Né? Então, se ficar confortável para todo mundo, né? a gente leva adiante com esse curso. É interessante que vocês... Tenham, deem os temas, né? deem, a, deem as propostas de tema que eu posso preparar e ficar mais assim, ajustado para o desejo de vocês, por enquanto. Beleza? Mais alguma dúvida? Sugestões? Críticas? Não? Então, pessoal, vou encerrar aqui a transmissão. Obrigado mais uma vez por todo mundo está aqui. Se cuidem. Fiquem atentos aos, aos, às notícias, certo? Do IFBA. Muita coisa legal chegando aí. É importante acompanhar. E um abraço para todo mundo. Até mais.